E aí, com isso, ele apresenta as informações dos parreirais. Aqui nós temos o primeiro parreiral, que foi o que nós cadastramos anteriormente. E ele apresenta que aqui você tem as coordenadas geográficas. O sistema traz aqui o polígono do seu parreiral e as coordenadas geográficas de cada um dos pontos, selecionando aqui cultivares, você tem os dados da cultivar ou das cultivares cadastradas para esse parreiral, aqui são informações de condições da safra e aqui a situação dela na declaração. Para você saber que esse parreiral você precisa atualizar se você quiser apresentar alguma informação sobre ele, se, se esse parreiral houve alguma produção na, nesta safra que você está apresentando uma declaração. Então, após selecionar o parreiral, você clica no botão atualizar. E aqui tem as informações que já estavam informadas quando do cadastro desse parreiral. Você tem que selecionar cada uma das cultivares do parreiral e atualizá-las. Caso dentro deste parreiral tenha mais de uma cultivar e apenas. e alguma dessas cultivares não tiver apresentado. É, não tiver tido produção nessa safra, você pode retirar a cultivar da declaração, ou seja, essa cultivar ainda existe na sua fazenda, só que nesta declaração ela não teve produção. E aí você usa essa opção. Então, você pode... Ela está aqui como retirada, mas ela ainda existe na sua declaração você pode também retornar a declaração o parreiral para a declaração e as informações você atualiza aqui então você aqui vai ter a idade a situação se ela se você apresentou alguma falha aqui você coloca e as informações que você já tinha informado o importante aqui é você apresentar a produção em quilos desta cultivar neste parreiral Então, eu vou colocar como exemplo que essas 300 plantas tiveram 1.500 quilos de produção neste ano. Apresenta a mensagem de sucesso. Se não houve nenhuma Atualização no tamanho do parreiral, você simplesmente seleciona a opção Confirmar parreiral. Você pode aqui colocar também um novo parreiral que você não tinha informado quando daquele cadastro inicial ou de plantas que você plantou posteriormente. Vou colocar aqui as informações de identificação. De espaçamento. A situação geral do parreiral, eu vou colocar que ele está em uma situação normal. Vou colocar aqui a cultivar. Quantidade que ela produziu porta enxerto, origem, condução, tipo de muda, categoria de produção. Colocando todas as informações, você confirma esta cultivar no parreiral. Novamente, você vai verificar qual forma é a mais correta de informar a área do parreiral. Depois, você vai colocar as coordenadas geográficas. Então, aqui ele já te apresenta o parreiral que você cadastrou anteriormente. Então, eu vou colocar um aqui do lado. Então, aqui eu tenho dois parreirais lado a lado. O amarelo é o parreiral novo. Seleciona a opção Incluir coordenadas, vai trazer as coordenadas geográficas do parreiral e depois seleciona Confirmar parreiral. Então, aqui você já tem dois parreirais cadastrados e atualizados na sua declaração. Se você quiser parar neste momento para continuar depois a sua declaração, você salva a sua declaração, o sistema abre uma tela de confirmação, você seleciona sim, e aí você pode sair para continuar numa próxima, num outro momento. Ou então, você continua a completar a sua declaração de uva.